Fala, galera! Beleza? Felpão aqui na área Vou até ajeitar o bica aqui pra ficar melhorzinho E hoje estamos aqui mais uma vez no Kdrop.com Galera O site que é o site que tem o algoritmo mais justo de todos os sites De abrir skins aqui De abrir caixas beleza Galera Estamos aqui no site Lembrando guys que o meu cupom aí Vocês de plástico já sabe Tá dando aqui pra você 55 centavos de doleta Pra você poder abrir aqui as caixas de graça Se você vir aqui, galera Cadê? Código promocional Você clica aqui, você digita Felps e você fala aqui que você não é um robôzinho, você vai ganhar já uns vai 55 centavos de, de dólar para poder começar a brincar aqui, se precisar pôr dinheiro, se precisar pôr nada, então aproveita galera, usa meu cupom, e também, se você for fazer algum depósito, você pode estar tá usando o meu cupom também, para poder ganhar um bônus mais, então acho que é 5% de bônus que você ganha se você depositar é, qualquer valor beleza? Estamos aqui do evento de Halloween guys, e lembrando o que, que é o evento de Halloween, é esses presentinhos aqui, que é mais uma forma que a K-Drop arranjou pra vocês, para vocês conseguirem ganhar é, skins, sem precisar gastar nada Praticamente. Lembrando que aqui tem as caixas. Tem desde o último vídeo que eu lancei. Temos com cinco novas caixas aqui que eu vou tentar abrir elas. E vamos entrar aqui no evento de, de Halloween, ó. O evento de Natal. Falando Halloween até agora. O evento de Natal, galera. E estamos aqui com mais joguinhos dessa vez. Bom, os que a gente tava jogando, né, são aqueles que a gente tinha que completar aqui os presentinhos, que era a trilha e... Conforme você vai gastando os conforme você vai completando a trilha, você vai ganhando umas skins melhores, né? Tinha esse, tinha esse aqui também, que se não me engano... O que, que é isso aqui, galera? É um rank de quem consegue ganhar mais presentes, beleza? Se você conseguir juntar o máximo de presentes possível, galera, você vai ganhar skins, né? Por exemplo, esse ser aqui tá com quase meio milhão de presentes. Nisso, ele tá ganhando, ó, o pre... Normalmente, né, o preço aqui, né, o, o, a premiação pro primeiro, uma Dragon Lore. Esse aqui tá com 260 mil, ó, a premiação Miami 4 Hall. Então, tipo assim, o cara tá abrindo caixa, tá juntando presentinho, presentinho, presentinho, presentinho, Tá juntando, juntando e tá ganhando esses itens caríssimos. Então, galera, se você tiver aí abrindo caixa prada do K-Drop, lotrada, junta, junta, junta, junta, que tem premiação aqui, ó, pra... Até, cadê? Acho que é os 100 primeiros, se eu não me engano Os 100 primeiros aqui, ó 100 primeiros, eu tô em 372 Eu tô bem longe E você vai tá ganhando premiação Conforme você for juntando mais presentes, mais e mais e mais Você vai subindo no rei que vai ganhando premiação, beleza? Lembrando que falta 20 dias pra acabar, galera Beleza, como é que eu consigo esses presentinhos, velho? Você vai vir aqui, galera How the gifts Você vai ter dois jeitos ou você vai abrir caixa, que é o que a gente vai fazer agora, ou você vai adicionar fundos. O adicionar fundos eu vou mostrar depois pra vocês, beleza? Adicionar fundos, adicionar saldos normais. Então vamos abrir aqui as caixas novas. Vamos começar com essa aqui. Vamos tentar pegar mais presentinhos aqui e depois jogar lá pra ver se a gente consegue é, abrir, tentar pegar algum item legalzinho com os presentinhos que a gente vai abrir aqui, ó. Provavelmente, aqui ó, pronto. Já peguei 100 presentes. Lembrando que quanto mais cara a caixa, mais presentes você pode ganhar. E eu dei sorte aqui porque eu peguei... Eu abri uma caixa de 2 dólares, peguei uma caixa de 21 Vamos abrir mais uma dela, vamos ver aqui que a gente, se a gente ganha mais presentinhos E lembrando que você pode vender o item, guys, aqui ó, vamos pegar esses caras aqui Você pode vender o item e o presentinho não some, por exemplo, vou vender aqui, mas o presentinho ficou, tá vendo? Então não tem problema nenhum Vamos abrir a outra caixa aqui, galera Vamos lá, galera, vamos abrir mais o item Aqui ó, o item mais caro é essa baioneta Marble Fade, vambora Aqui já vai começar a ganhar mais presentinhos, provavelmente, dependendo do item que a gente tirar no caso, essa aqui não tem presentes, galera. Vamos vender e vamos abrir mais uma vez essa caixa pra ver se a gente consegue... É, conseguir mais presentes. aqui que, porra, de novo essa 5-7 do caralho, velho. Vamos vender e vamos pra outra caixa, que essa caixa aqui tá muito ruim, guys. Tem a caixa mais cara. Eu vou deixar a, ca a caixa mais cara por último. Vamos abrir a Cook Vamos abrir duas da cookie. Aqui provavelmente... Ó, aqui já tem mais itens bons aqui, né? Vamos ver se a gente consegue... Dá uma sorte aqui ó, pegamos 750 presentinhos, vai contabilizar aqui ó, 4.430, vamos vender e abrir a Lembrando que o presentinho não, não é vendido hein galera, o presentinho fica lá mano. Aqui nós ripamos, pegamos só 5 presentinhos, vamos ver o preço das armas, aqui não, aqui ó, o preço das armas. Vamos vender, lembrando que tá vendo aqui que a gente tá ganhando indo doleta né, abrindo as caixas. Então é bem justo o site, duas caixas aqui tá valendo 22 dólares, não sei. E... Aqui a gente loucou pra caralho, aqui foi 600 presentinhos e ainda conseguimos 29 dólares. Então a gente pega o presente, guarda, vende as duas e abre de novo mais uma vez pra ver se a gente consegue mais presentinhos, gifts. Nossa, se a gente pega essa Doppler aqui, mano. Trintinha, sem presentes dessa vez, então bora pra penúltima caixa aqui nova. Não é a caixa mais cara, né, mas é uma das mais caras. Vamos abrir aqui, ó, 48 doletas, a gente tem que pelo menos lucrar e ganhar presentinho, vamos ver. Não sei se a gente deu boa aqui 49 praticamente pagou E ganhamos 300 presentes Ou seja, a gente tá Tamo bem aqui, guys Vamos abrir de novo Mais duas Só pra ver o que vem Depois a gente vai abrir uma Ali Ó, oh, 1500 presentes Estamos juntando bastante presentes, guys e Ainda É, só que a gente perdeu o Indoleta, né Vamos vender E vamos pra caixa mais cara agora Que é a É o Daddy É o Daddy Vamos abrir uma dela, né Porque 200 indoleta não dá E vamos ver se a gente consegue Tirar um item bom E ainda consegue pegar Presentinhos, guys Ripamos Ixi, não conheço essa eagle, velho Ah, pagou, se pagou, pronto Não conhecia essa eagle, não sabia que ela era tão cara Mas vamos lá, vamos de novo Vou pegar um item top aí, vai a mesma Eagle agora com mil presentes. Então o Espada é bom. Vamos de novo, vai. Mais uma. Mais uma. Estamos com quase 8 mil presentes. Tá vendo aí? Eu tô abrindo aqui as caixas. Estão se pagando. E eu tô juntando os juntando presentes. Se eu juntar meio milhão, fio. Eu ganho uma Dragon Lore. Aqui a gente tomou no cu, velho. Vamos abrir mais uma, vai. A gente precisa recuperar esse, essa perda. Ai, parada luvinha. Não sei se é sacar a cara. Tomamos no cu de novo, cara. Vai, eu vou mais uma vez só, hein, galera. Eu preciso recuperar esses doletas que eu estou perdendo. Hum, veio uma faca. Provavelmente não vai ser boa. Ah, se pagou e ainda ganhei mil, mil presentinhos. Mais uma. Vambora. Será <risos> que essa coxa é cara, mano? Não conheço. Nossa, 7 mil, cara. Aí, ó. Ganhamos 25 doleta a mais. Vamos mais uma pra recuperar. Tem que bater 600 ali, guys. Vai. Parou na faca? Parou, parou, parou, parou. Aí, ó. Lucramos. Agora lucramos. 7 doletas. Que é Battle Scared. Puta que pariu, velho. Achei que nós ia pegar uns 100 dólar mais aí. Se pagou aí, ganhou 3 mil, hein? Dá se pagou, não. Vamos mais uma. Eu sei que vocês gostam. Bebeu o cafezinho. Ai, para, para, para. Ai, se para dessa Glock. 90 dólar. Vamos mais uma. Nisso, nós tá ganhando presente lá. Já estamos com 13 mil já. Duas Vucas para cair. Ela cai aqui não tem presentinho. 143. Vamos ver se já bateu 600 ali. Bateu 600. Já tá ótimo. Conseguimos ao total aqui, galera. A gente não lucrou tanto, nem... Nem perdeu tanto aqui de, de doleta, a gente já tava com mais ou menos isso. Mas a gente conseguiu 13 mil presentes. O que vocês que vão vir fazer, galera? Vocês vão entrar aqui no evento. E aqui vocês vão ter os joguinhos, beleza? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Vamos tentar abrir aqui. Mas vamos, acho que a gente consegue até o 3 aqui, vai. Vamos ver o que vem. Promete um item mais ou menos. Aí nós vamos pro nível 2 aqui, outro item mais ou menos. E 11 mil. Vamos gastar 4.500 agora. Agora vai doer. Bom, não sei quanto que vale essa corte, mas é bonitinha. Aqui é um dos joguinhos, né? O Santa Workshop, Santa Factory. Aqui a gente gasta, aqui eu, é pelo que eu entendi é o seguinte, galera. O mínimo é 100 de presentinhos. Vamos colocar 300. E aí eles vão trocar por uma skin. Olha ah, que legal, velho. Nossa, é muito legal esse teminha aqui. É, mas o item, pelo amor de Deus, né? Nossa, muito legal, velho. Muito legal essas ideias da, da K-Drop, cara. Eu não vejo um site fazer essas paradas, velho. Vamos tentar novamente. Vamos colocar 500... Não, vamos colocar mais, velho. Vamos meter o um louco aqui, velho. Colocar 1.500 presentinhos. Vamos ver o que a gente consegue. Será que vem alguma coisa boa, mano? P90, 2 doll. É, aí você vende, aí você abre uma caixa lá. Lembrando que tem mais caixas lá, viu, galera? Vamos, vamos de novo aqui. Mais um 1.500. Lembrando que tem mais caixas lá do site. Não são só essas aqui. Eu vou lá mostrar pra vocês daqui a pouco. Vamos abrir mais uma vez aqui 1.500 presentinhos E vamos ver o que que vem aqui, guys. É, quatro, ó, só aqui de presentinho já me deu quase uns 10 doletas. Só e abrir uma caixa lá. É, lembrando que tem a área do ouro aqui. O que, que é a área do ouro, galera? São caixas que você pode abrir. Essas aqui embaixo, tá vendo? Ó, que tem a moedinha aqui. São caixas que você pode abrir com, a, com, com, a, com ouro, né? Moedinha de ouro ali. Que eles colocaram aqui no site, que todo mundo já conhece. Como que eu faço pra pegar esse tipo de moeda? Simples, galera. Não precisa botar um tostão. Você pode ir tanto com um depósito. Se você quiser, obviamente, colocar dinheiro. Ou você coloca. É, você faz aqui, você segue as tarefas K-Drop, né? Você clica aqui ouro grátis você segue as tarefas K-Drop. E tem aqui, ó, o seu e-mail seguindo no Twitter, essas por todas que vocês sabem Já, beleza? Vocês podem abrir as caixinhas lá Vocês podem fazer todas essas tarefas e abrir as caixinhas lá Lembrando que tem mais caixas aqui, galera Não são só de Natal, aqui embaixo, ó, tem Todos os tipos de caixa, quem quiser Tentar a sorte com mais armas, né? Tem vários vídeos aí que eu consegui bastante lucro Inclusive, meu post, se quiser botar aí, ó, é editor no Twitter Ali, meu primeiro post no Twitter, ele mostra Quando, a primeira vez que eu comecei a jogar com o K-Drop é O que eu tirei nas primeiras vezes, beleza? Lembrando que tem um upgrader aqui, galera Que você vem aqui, por exemplo, você pegou Deixa eu ver aqui um itemzinho. Ah, lá, coach, ó. Eu consegui com 4 mil e poucos presentes. Eu peguei uma coach de 11 doleta. Aí você vem aqui e você tenta dar upgrade, galera. O que é upgrade? É uma porcentagem que você bota aqui pra você ver se você consegue tirar um item com o dobro do preço. Triplo, quatro, uh. assim por diante. Eu venho aqui e quero um item duas vezes mais caro. Então, eu tenho 50% de chance de ganhar. Eu venho aqui e boto só os piores. Quase 50%. Do upgrade, eu tenho 50%. Tá vendo? Aqui, deu deu, deu pro pai, né? Eu vou lá, peguei 22 é, doleta, dupliquei o que eu tinha. Aí, se você achar que tá bom, se você achar que é a hora de parar, galera, você vem aqui nos seus itens aqui e você escolhe qual você quer mandar pro inventário. Você só clica aqui, collect, que o site vai mandar uma proposta de troca pra você com o item que você pediu, beleza? Lembra, galera, que para adicionar fundos é só você vir aqui e adicionar fundos. E com tudo isso que eu tô falando, o adicionar fundos funciona. Você tem vários tipos de pagamento aqui, galera. Lembra que você colocou meu cupom aí, Phelps, você vai ganhar um bonuzinho. E tudo aqui que você fizer adicionando fundos, você vai ganhar você vai ganhar presentinho e vai ganhar moeda de ouro, né? Então, tipo aqui, você bota 50 doleta, você ganha mil moedas golds e você ganha 3 mil presentes, beleza? Aqui é um jeito também de você conseguir ser recompensado por você estar depositando. Só que eu prefiro ganhar presentinhos abrindo caixas, que é mais safe, né? Você ganha mais presentinhos abrindo caixa e não perde nada, praticamente. Dependendo até, você ganha muito mais. E aqui tem vários tipos de pagamento, Paypal, CSGO skins, que é você pega umas skins do seu inventário E manda pra cá, eles convertem um valor TG2A, Visa, enfim Acho que é só isso, galera é, Lembrando que a Drop é o patrocinador oficial aqui do Felpeira Nós estamos juntos aí já faz uns meses é, A galera tá usando o meu cupom Eles estão me marcando, tão, tão, tão ganhando itens O site é muito justo, galera E eles estão fazendo eventos o tempo todo pra vocês aqui, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Tamo junto, deixa o like no vídeo aí E aproveita aqui e usa meu cupom FELPS Até o próximo vídeo, falou